Fala galera, ontem nós estávamos em live, no meio da live surgiu a ideia de fazer um minigame, um desafio um Mortis contra 9 Dynamite. Será que isso vai dar bom? Tava eu, Merlin, o Rebola e o Demolidor e a geral, a live toda querendo jogar com a gente Se liga só, foi muito engraçado e vocês vão curtir Dei risada demais Querem mais desafios como esse, minigames? Comentem aqui embaixo que eu faço o que tiver mais likes ao vivo no Facebook Não sabe que eu faço live todo dia no Facebook? O link tá aqui embaixo na descrição Tem gift cards pra caramba todos os dias, mano Então se liga só, bora pro minigame, pro desafio Um mortis, 9 Dynamite. vai dar merda Ok. Bora lá, tá gravando então. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, meu amigo. Bora caçar o Mortis, mano. Eu vou, eu vou vazar, mano, porque o negócio é. Eu acho que fazer tá o círculo ou não. não? Não, nem precisa. Pode, pode ir pra cima, mano. Não dá pra pegar a caixa, né? Não dá, não vai. Né? Mano, você é louco. Sim, só tô Até eu tenho aí, medo de pegar a caixa porque eu vou não, me mostrar, tá ligado? Não, dá pra não, doido, senão ele só tem que pegar o bagulho. Dá tá mais vantagem pra ele Nossa, cadê ele? Tá escondidinho em algum lugar aí Sai daqui vocês O Gabriel tá tentando matar, velho <risos> Os caras tão se matando, mano Ó, eu tô Mas com o é? Demolidor e com o Merlin aqui na, na live Estamos em live fazendo esse minigame com o pessoal da live Então, quem tá aqui comigo, ó Já pode se ligar que nós estamos fazendo a jogatina aqui estamos Mano, boiras. ô Merlin, mata esse cara aí não, não mata não. Qual? Ó, Tem tá que ter feito que matar <risos> a gente, Gabriel Qual? GTG. Hum. Ó, tem 10 pessoas jogando combate. São 9 Dynas e eu de mortes. Contra, todos embaixo, contra o mortes. Que doideira, minigame do, do combate, hein, mano. Meu Deus. Será mata o cara lá, não. Mano, claro, é. mata esse cara aí. Será que mata? os caras estão querendo se matar lá? É, mano, o cara quanto, tá hein? querendo matar a gente. Ai, não ai, tem vai aí. Viu, não. Vai dar ruim, vai dar ruim. Olha aquele Gabriel arrombado lá, os caras estão tudo na, na doideira, eu tô ficando forte, tô ficando forte. Eu matei. Morreu, é. morreu. Agora eu mato o morto, Se eu machucar atrás de Ai, Nossa, tô ficando preso. Tô ficando preso. Ih, Bruno, não. Deu Nossa, policia. agora ferrou. Aaaaaaah. <risos> mano do céu, que treta, mano. Ô, eu tava forte, cara. Putz. É isso aí galera, agora é o seguinte, o Rebola vai de mortes e todo mundo vai de Dyna. Será que ele consegue? Bora ver. Partiu. Ih, já nasci do lado do Rebola. Cala a boca, otário. <risos> Só que eu me ferro, né? Porque mano, você tá escondidão, como é que eu vou te... Não dá nem pra ir te buscar, mano. Ai. Cê é Ó, Rebola, pra aqui, hein? Junta todo mundo aqui nele, que é? Onde <risos> é que ele tá? Os cara é uma ligeira, mano. Eu mato em cima esquerdo. Os caras falou mano, ele tá perto do Bruno, então o Bruno Ai, tá caramba. aqui. Ai, caramba, e o autofire comeu solto agora? Ih, carai. Poxa, ele saiu daqui? Ô, tá... Bruno, você é perdido, hein, Bruno. Ô, oh, ele saiu, mano, então. Filha da mãe. Deve estar tá pra baixo, mano, é possível. Vamos ver, vamos ver. Os caras tudo pulando, mano. Ó <risos> oh, o rebola fugindo. Safado, cadê ele? Fique em paz, cachorro, joga seu jogo. Ele não matou ninguém. Mano. Você tem que matar um, você rebola. vamos rebola. É, a chama, chama, eita, chama, a chama. Eita, fudeu, eita, fudeu. Muito, fudeu. É. Vou pegar esse daqui de cima que tá moscando. Ai, saiguinha. Junta nele, gente. Todo mundo atrás do rebola, mano. Rebola. Você é louco? Nossa, quase que eu peguei o Dyna, viado. Fudeu. <risos> Mano, agora tem muita gente pra cima. E você? Ih, vai dar merda, eu vou morrer! Caralho, vai vou... me matar! Ai, pulei! Ai, ai, ai, ai, ai, dá o dash, dá o dash! Nossa, eu pulei! Dá o dash que eu tô pegando! Ai, ah. ai, eu... Os caras me mataram! Todo mano. mundo no bruno hein? Todo Nossa, mundo no o Bruno, hein? Sai daqui! Mata o Bruno! Ah. Mano, que treta, mano! É muito difícil, galera. Com um só é muito difícil. O Merlin vai de mortes e todo Todo mundo vai de Dyna, todos contra o Merlin, mano. Vamos ver. Já achei ele aqui, ó. Mas caramba! Não. Solta a voz, solta a voz, dá, solta o... A o, voz. Cara dá o papo. Os caras já querem treta Dá o papo que eu tô indo aqui, pelo Nossa, meio do lado. Ah, pelas bombas que eu tô ouvindo aqui, é aqui em cima que tá ele. Pode tá quebrando ali. Polo tá quebrando. <risos> o, olha, o Merlin vai pra cima, não tá nem aí, ó. Você é louco, mata eu não. <risos> Taca ali, bomba, rapa. Ai, ah, caraca. Nossa, é muita bomba. Eita, ele vai matar um, matou um. Morreu João. Morreu! Encher, <risos> mano, é muito difícil, mano, é muito difícil. Bom, agora é o seguinte: o demolidor tá de morte, se todo mundo tá ali naida, todo mundo tem que pegar ele. Vamos ver se ele consegue. Ele falou que ele consegue. o rebola, não pode pegar a caixa também. Tá bom. Ah, eu já ia pegar. <risos> Esqueci. Cadê ele? Cadê ele? Olha, achei, achei ele, achei ele. Hum... Aonde, Bruno? Hum, aqui, achei ele, na direitinha. Ah, <risos> Tem duas caras sem hey querer ver Cadê, Deus, cadê ele? Ih, ferrou, mano, ele vai me ver aqui Ferrou tudo Foi mal ainda, Ai, pegou eu, meu Deus Ferrou, sai daqui Ai, pegou eu Ah, mano, o outro cara tá de mortes véio. Que cara retrapada Putz, mano, aí vacilou É o mesmo cara que atrapalhou da última vez Ah, Pronto. vacilou, vacilou, já morreu Já, já morreu Cadê os caras, tio? Tá tudo aqui na esquerda, mano nossa, é mó cara. treta, mano. Ah, mano, o cara atrapalhou demais, velho. Ih, deu ruim. <risos> Agora, galera, vamos de três mortes. Eu, o Demolidor e o Merlin. E o resto tudo da Namath. Será que melhora? Vamos lá, então. Vamos pra cima que o negócio tá louco. Ó. Já nasceu um, um, um Dyna ali do meu lado. Ai, tem um Dyna aqui, mano. De deixa, nada. deixa ele se juntar, deixa ele se juntar. Se a gente se juntar também, é capaz de a gente levar tudo, mano. Ó, vamos pegar aqui um, vamos pegar aqui um. Pegar... Ai, nossa, pulou. Putz, peguei um, peguei um. Cara, consegui pegar um. Ó, nós juntos, nós juntos. Eita, escapei da bombinha, escapei da bombinha. Vamos lá. Nossa, tomei uma bombaça na cabeça, mano. Meu Deus, cuidado. Tomei uma bombaça na cabeça. Vou ficar ligeiro aqui, meu amigo. Sete Dyna contra três mortes. Nossa, uh! tem Agora foi, agora foi, agora foi. Vamos lá então. Três mortes pra cima dos Dynas. Ó, oh, só mano, tem mais. Muito dano aqui. Ninguém oh, morreu. Você... Nossa, mano. Eita, tem dois Dynas ali, ó. Opa, matei um. Você é louco, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uhul! -huh. Eita, matei você junto! Mano tem outro morto, mano. Foi mal o Demolidor. O Bruno fez de autofire, Só foge. Nossa, mano. Foi mal, mano. Desculpa, mano. Caraca, eu fiquei... caguei o bagulho. Eu <risos> sobrevivi. Ataque de 5 naina. Né, né? Aí você <risos> não o Bruno vai me matar. Puta merda. Fiz merda, mano. <risos> mano, eu sou muito sem noção, mano. O bagulho, meu Deus. acabou, é, tá velho. Só tem vocês contra um, velho. Contra um, mano. Meu Deus. Aí é só ruxar. O chafate. Ah! Falei que é absurdo, velho. Nossa, mano. É, então, acho que mais de, de dois já caga o negócio. O Merlin o o... Oh, safado! Me vinguei, Demolidor. Merlin -me. safado, Demolidor. -me -me. Te vingou, lá, te vingou. Mano do céu. Meu amigo, eu fui derrotado. Mas é, mano, acho que... Quando já tem mais de dois, mano, fica impossível, né, pros Dainas. É, esse cara é tudo separado também, né? É, sim, então separado. É, tudo separado. Cinco em mim, dois <risos> em você. <risos> Ih, agora deu ruim, agora deu ruim. Aê, levou, mano, levou. Meu amigo, que doideira, mano. Esse aí foi o, o minigame, o desafio Mortes contra a Dyna. Quem leva a melhor? Então é isso. Bora lá. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Se liga só, vai ter mais minigame. Então, deixa o seu like.